Olá, eu sou o Leandro e hoje eu estou aqui para bater um papo com você, seu gerente de empresas, é, no aspecto no assunto contratação de pessoas com deficiência. Muitas empresas estão apostando em inclusão, em, em diversidade, e dando muitos cursos capaz, de capacitação para pessoas com deficiência, muitas oportunidades de vaga que isso é bom, mas a maioria das empresas elas não conhecem os motivos que ela tem a ganhar com a contratação de pessoas com deficiência. E um dos motivos que você tem, tende a ganhar quando, quando contrata uma pessoa com deficiência. É que, ela, é que quando, quando você contrata, contrata uma pessoa com deficiência, as outras pessoas começam a desenvolver duas, duas ferramentas que estão dentro delas, mas que não estão aforadas ainda, que é o altruísmo e a empatia. O altruísmo significa tu ajudar uma pessoa sem querer nada em troca, que isso é ótimo para uma equipe quando se trabalham em equipe, é claro, porque as pessoas vão ter dificuldade e, e elas vão precisar de ajuda. Então, tu, as pessoas que estão com ela vão ter que ser altruísta. Então, uma pessoa com deficiência começa a desenvolver altruísmo nas outras pessoas. E a segunda ferramenta é a empatia, que sem dúvida nenhuma, as pessoas vão começar a se pôr no lugar da outra pessoa. E isso, a empresa tem a ganhar muito. Outro motivo essencial é que, quando tu uma pessoa com deficiência, a empresa é vista com outros olhos perante a sociedade, e essa sociedade vai querer comprar os produtos dessa empresa. Ou seja, o lucro aumenta absurdamente. Terceiro motivo, todo deficiente, ele ele traz inspiração para as pessoas. Então, tu, tu querer inspirar as pessoas para serem melhores na tua empresa, isso já é um ganho enorme e também deixar a empresa mais humanizada possível, com menos preconceito possível, isso já é um ganho. Outro motivo legal que eu pesquisei pra caramba pra trazer pra vocês é que em governos anteriores, que eu destaco aqui aqui é em governos anteriores existia um fomento pra, pra estimular as empresas a contratar pessoas com deficiência, ou seja, a tua empresa também ganhava fomento dinheiro para contratar pessoas com deficiência, ou seja, mais grana para a empresa. Então, chegamos em 2020 e as empresas têm de buscar, buscar mais isso e dar oportunidade para quem é deficiente, todo decente quer estar no mercado de trabalho, todo deficiente quer estar no mercado de trabalho, eu já passei por isso, de ficar longe de de trabalho, sentir falta. Todo deficiente tem força de vontade. É só tu dar uma oportunidade para ele, que ele vai trazer muitos benefícios para a tua empresa. Então era isso que eu queria dizer para você, CEO, o gerente de empresa, que olhem com outros olhos para a pessoa com deficiência, porque ela pode trazer muito, muito benefícios para a sua empresa e trazer também mais vendas, mais lucros, humanização, é isso que as empresas estão precisando, é isso que o mundo está precisando e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação nova de vídeos novos que vão sair. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo e... Até mais. Valeu.